Te abençoando amorosamente. Ele te convida para acompanhá-lo num veículo de luz na forma de uma estrela de seis pontas e te leva até uma pirâmide de cristal. Entre dentro desta pirâmide de cristal. Mestre Sananda... Diz para você deitar e se acomodar numa cama de cristal. Veja que no topo da pirâmide há uma concentração de luzes multicoloridas, e deste local descem luzes em forma de espiral. Se abra para receber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 o seu cansaço e desânimo desaparecerem agora se perceba sendo envolvido por uma espiral de luz laranja é a cor que estimula a criatividade e a felicidade Veja-se sendo envolvido por uma espiral de luz amarela que reduz o esgotamento mental. Visualize-se sendo envolvido por uma espiral de luz verde. Trazendo equilíbrio, calma e harmonia. Agora, perceba-se sendo envolvido por uma espiral de luz azul. Que vai te acalmando e tranquilizando. E por fim, veja-se sendo envolvido por uma espiral de luz violeta. Aliviando o estresse mental e emocional. Agora você se sente revigorado, energizado. Iluminado, em paz e feliz. Tranquilamente vá retornando, carregado destas luzes. Tenha um lindo dia de muita paz, amor e alegrias. Namaste